Para fazer a abertura do notebook, devemos lembrar que os parafusos nestas posições que estou apontando são os parafusos pequenos, aparecendo ao lado direito da tela. E os parafusos nestas posições são os grandes que também estão aparecendo ao lado direito da tela. Com o notebook aberto, eu vou estar fazendo a instalação primeiramente da memória RAM, a minha é da XPG com 3200 MHz e 8GB. Para fazer a instalação é bem simples, basta encaixar no slot. A outra peça que eu vou estar fazendo a instalação é um NVMe da Kingspec, do tamanho 2242. Só é importante ressaltar que, dependendo do seu modelo, Pode vir já preenchido o 2242 e você compre somente o 2280. Então, sempre é bom abrir para verificar qual é o que está preenchido. E a instalação aqui também é bem simples. Basta encaixar, ele vai ficar um pouco levantado. Você pega o parafuso que vem na própria caixa e parafusa ali para ficar bonitinho. Agora eu vou fechar o notebook, encaixando a proteção da memória RAM, conectando a bateria ao notebook e por último, colocando a case por cima. E agora é só parafusar os parafusos. Ligando agora o computador, podemos verificar no gerenciador de tarefas a existência. 2,16 16 GB de memória RAM. E se a gente abrir o explorador de arquivo, a gente pode verificar o SSD com 512 GB instalado.